Ei, Colosso aqui, com mais uma gameplay de Diablo 2 Ressurrect Vou mostrar pra vocês aqui uma jogatina aqui no segundo ato do jogo, como que é o início e por aí vai Então vamos lá pessoal, aqui é o novo mapa que vocês têm Os novos vendedores, é praticamente a mesma coisa do primeiro ato, com novas pessoas, tá? Então não tem segredo não, vamos procurar aqui quem que, tá, quem que vai nos dar a primeira missão então tá aqui ó, entre no covil de Radamente Essa primeira missão ela é bem aqui na cidade mesmo, tá pessoal? Existe uma trapdoor aqui dentro da cidade, agora eu preciso é achar onde que ela tá. Bom pessoal, demorei um pouquinho pra achar o esgoto aqui, mas ele tá nessa posição da cidade aqui em cima, tá? Aqui perto desse outro personagem aqui que você Pode contratar novos é, é, mercenários. Os mercenários dele aqui, gente, no segundo ato, eles, atiram de, eles atacam de perto. Eu não gosto muito, não. Vamos aqui. Vou fazer a primeira missão. É dentro desses esgotos aqui. Você vai encontrar um, um chefe aqui. E é só matar todo mundo, basicamente. Não tem muito segredo, não. Tem que tomar muito cuidado com os venenos aqui nessa... Nesse mapa tem muito veneno aqui. Nesse mapa vocês vão assustar um pouco com um dano. Aqui fico esperto para não morrer, gente, porque é tudo diferente. Tá, Vou pegar alguns ó, aqui. Ó, já tem mais as armaduras novas. Tá vendo, completamente diferente. Vou ver se eu ponho isso aqui para a minha guerreira. Não, a minha é melhor, a dela é melhor Deixa aqui Vamos vender E eu lembro, cara, que tem veneno demais nesse, nesse segundo ato, cara É muito veneno, esse, esse, ainda mais esses zumbis aqui Quando eles morrem, eles soltam esse veneno, ó Não veneno muito forte não, mas ficar dando mole, né? vai perdendo vida, tendo que usar poção Tem esses, esses guerreiros aqui Também nada demais Agora, o mais complicado é essas caveirinhas com, com tiro de fogo É bem complicado Não tem Mas aí você dá um upgrade bom no personagem Porque aqui você vai achar armas bem mais fortes O foda que eu lembro E esse inimigo aqui Olha lá o veneno, gente, ele é fortezinho sim, ó Nossa, Essas caveirinhas incomodam, cara Incomoda demais Ó. Olha como é que já fica mais bonita Fica é dourada, entendeu? Vai melhor... <coughs> A imagem do, do personagem já ficando legal, cara Mas o esquema é o seguinte, gente Segundo ato É comprar itens novos Tá vendo? O, o que eu fiz já ajuda um pouco, cara você vai recuperando um pouco de mana, um pouco de vida... No cada ataque você vai recuperando... Quer ver? Ah... 2, 4% é pouco... Mas quando eu conseguir o cubo... Eu comentei no vídeo de dicas para vocês... Aí eu mesclo as gemas... Para ficar mais forte... Aí cara, faz toda a diferença... Gente, não bobeia na vida, cara, que ela vai embora num instante Vou pegar isso aqui pra vender, gente Porque os itens são muito caros E como eu vou ter que... Oi, oi Nossa senhora Corre Sai do meio da porrada, minha filha É muito burra Uh! Tem uma runazinha, ó. Opa! Dois de mana após cada bate. Será que vale a pena? Acho que não. Vou colocar. Não, dois de mana cada bate não vale a pena, não. Vambora. É foda, você, você aperta o alt pra ver o item. Achei que era um item único. Olha lá, cara, minhas, minhas poções não tá dando pra nada, velho tá acabando num instante, cara. Ah, arco de caça. 2 a 8. 2 a 6, 6 a 8 de dano ígneo. É o que ela, que eu fiz pra ela tá melhor. Gente, e tipo assim, cara. Dá uma moral pro, pro mercenário que tá com você, cara, porque tipo é... Ajuda demais, gente Ajuda demais Faz muita diferença Ele tá bem equipado, entendeu? se você ficar deixando seu mercenário qualquer item Depois eu vou pegar um arquinho melhor pra ele Pra ela Que aí eu... Já dou uma melhorada também, entendeu? Eu não lembro até que nível que tem que descer no esgoto, tá gente? Mas eu não me engano, é entre 3 e 4. Ui, ui, ui, ui, ui. Calma que isso aqui dá muito dano. Dá uma afastada. Mira aqui nos caras que atacam de longe, porque é isso que arrebenta Amazonas. Nossa, gente demais. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, véi. Nossa, vai morrer, cara. Só eu que vou morrer daqui a pouco. Caraca, mante, o que é isso? Ah, tá, uma espadinha. Deixa ela aí. Pergaminhos. Luvas encadeadas. Mais um de força. Deixa aqui. Seguro o shift para equipar as paradas. Cinto. Vai ah, cinto etéreo, né? É, deixa aqui. Pergaminho. É dano demais, cara Eu queria fechar esse vídeo Fazendo essa primeira missão, cara Pra não ficar cortado Caramba, vai Voltar do combate Isso ajuda demais, dá muito dano Não, vou ter que usar uma poção aqui Senão eu ficava morrendo Mata ele Eu podia encontrar o chefe aqui agora Com essa skill na cabeça, cara Que aí ele ia tomar ferro bonito Corre. Eu lembro a primeira vez, cara Que eu joguei o segundo ato Nossa, mas eu apanhei demais eu Apanhei demais porque você está acostumado Quando você já está no final do, do primeiro ato Você já está com... com dano, dando dano pra caramba Resistindo muito mais porrada Você chega no segundo ato, cara Mas é uma coça Vamos ver essas botas aqui, gente Bombeiro, vou, vou jogar fora Só ocupando espaço Opa. Ó, Rubinho perfeito. Já comecei a achar os itens. As pedras melhores, tá vendo? Antes eu achava os itens. Agora acho que eu vou pôr aqui, cara. Isso aqui vale a pena. Vou colocar aqui. Porque dá muito dano. Nossa, o dano dos caras é bizarro, velho. Vou ter que curar, senão eu vou passar perto. No, aí, ó, chegou o, o chefão Ele é daqueles quatro braços grandão, saca? Nossa senhora, tem um bicho do gelo aqui, velho ah, Ai, velho, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai Deixa ela morrer lá, vou matar ele aqui vou Matar ele aqui, que... Nossa senhora, velho foge, foge, foge, foge, foge Foge foge um pouco Aqui, ó Vai ah, te esconder aqui nesse bequinho Aí não dá pra ele ficar me atacando Ih, tô sem vida Nossa senhora Uh, nu Gente do céu Agora foi apertado Vou reviver a mulher Primeiro, não, deixa eu ver aqui se tem que comprar mais porção. Cara, tá vendo, gente? É, é foda, velho. É muito foda. Comprar mais poção aqui. Eu vou reviver a mulher. Vou reparar as coisas. É com ela aqui. Não, quem quer? É? Você? Não. Ah, é lá em cima. É só conversar com esses caras aqui. Vendo, gente que vende, cada cada um vende um tipo de item. é não é o Zix, eu acho. Não, deixa eu ver. Acho que é esse aqui, na verdade. de ajuda? Pronto. <coughs> Desculpa, gente. Me curando aqui de um resfriadozinho. Bom, vamos lá. Agora é hora, cara. Vou, vou entrar com isso aberto. Mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata. Já deixa o portal aberto, gente. Para se der algum B.O. a gente não tem como voltar. Morre, oh, engraçado. Tá ficar de gelo aqui, não dá mole não. Você vai morrer, desgraçado. Toma. Pronto. Hum, nível de habilidade. Vem cá, mulher. Sai daí. Volte para Atman. Vamos pegar as coisas aqui, gente. Que com certeza vai ter coisa boa. Aí, a botinha. Eu coloco aqui nível de habilidade, você tem uma habilidade nova, óbvio Vamos ver Restauração de pontos de vida Mais um, resistência elétrica, dois de força Deixa a força A força é... Vale a pena Vou pegar o baú pergaminho Aqui, isso aqui é pra... É um item de missão, cara Bom, gente, voltamos aqui para a cidade. Vamos conversar com Caim, só para ver o que, que ele vai falar. Aí ele vai dar a nova missão. É para buscar o cubo que eu falei com vocês, entendeu? Vamos conversar com a Atman, só para gente pegar o. Beleza. Concluiu, acabou. Já tem a segunda missão, que aí você vai. Vasculhar os locais que ele tá falando aqui E aí a saída da cidade Aqui ó, aqui em cima Vai estar tá aberta para você Bom pessoal, vou ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram até aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like Um grande abraço a todos, até a próxima Tchau pessoal